Neste vídeo, discutiremos, em particular, os metateoremas de correção e completude para a lógica proposicional clássica. Mais especificamente, eu discutirei a correção e a completude do sistema de dedução natural para a lógica clássica para a semântica booleana. No vídeo sobre correção e completude, eu explico exatamente o que são esses dois resultados. Mas posso repetir aqui. Temos duas abordagens à relação de consequência que eu posso dizer característica da lógica clássica, a abordagem dedutiva e a abordagem semântica. Verificar a correção do sistema dedutivo consiste em verificar que Φ é consequência dedutiva de γ somente se Φ, de fato, for consequência semântica de γ. Em particular, teoremas são tautologias e, em particular, derivações não podem ser refutadas por um contramodelo. Reciprocamente, na direção de completude, toda vez que eu puder dizer que Φ é consequência semântica de γ, é preciso haver algum certificado disso emitido pelo meu sistema de dedução natural. Uma derivação que diz que Φ é consequência de γ. Mas como demonstrar o resultado de correção? Vou fazer um esboço muito raso dessa demonstração. Note que queremos demonstrar que isto implica naquilo. Mas este objeto do lado esquerdo requer a existência de derivações que lhe sirvam como testemunha. E como eu construo as derivações? Ora, o conjunto das derivações é recursivamente definido a partir das regras do sistema dedutivo. Há um vídeo sobre isso. Portanto, eu posso tirar proveito dessa definição recursiva e fazer agora uma indução estrutural sobre o conjunto das derivações e mostrar que nenhuma derivação pode transformar hipóteses verdadeiras numa conclusão falsa. Nenhuma derivação pode ser contra-exemplificada. Em outras palavras, cada uma das regras deve preservar satisfação. No caso base dessa indução, verificamos as regras axiomáticas, em particular a regra estrutural R. No caso indutivo, verificamos as demais regras estruturais, bem como as regras lógicas não axiomáticas. Você encontrará em outro vídeo a verificação da correção das regras para a implicação. Anotação final. No caso da lógica clássica, ao menos, e do sistema de dedução natural... A verificação da correção pode ser feita por indução estrutural sobre o conjunto das derivações. A próxima pergunta consiste em como demonstrar o resultado de completude. Uma maneira usual de raciocinar aqui é por contraposição. Suponha que você saiba, de alguma forma, que não existe árvore de derivação com raiz Φ construída somente a partir de fórmulas de γ, e usando o recurso do sistema de dedução natural NAT. Use agora esta informação e somente ela para construir de alguma forma uma função que atribui valores para todas as fórmulas, que é tal que em particular atribui o valor verdadeiro para todas as fórmulas de γ e o valor falso para a fórmula Φ, onde podemos concluir que Φ não é consequência semântica de γ. A parte interessante dessa demonstração, evidentemente, consiste nesta receita de como definir tal objeto, receita esta que costuma consistir na aplicação de um certo resultado, chamado Lema de Lindenbaum, um resultado que permite construir uma extensão consistente maximal do conjunto γ, que ainda não tem φ como consequência, e que mais ainda pode ser usada para definir uma certa função, que nós possamos verificar que consiste em uma valoração, com as características desejadas. No caso da lógica clássica, essa valoração pode ser tomada como a função característica do tal conjunto consistente maximal. É interessante notar que o lema de Lindenbaum esconde uma referência ao axioma da escolha. Por exemplo, na forma do lema de Zorn, ou na forma de algum resultado topológico equivalente. Se você não souber do que eu estou falando agora, não faz mal. Ainda assim, é interessante refletir, por exemplo, como esse resultado de completude nos permite, em particular, demonstrar a propriedade de compacidade ou finitariedade para a noção de consequência semântica. Finalmente, tendo em vista a correção e completude, vou fazer uma pergunta e você deve responder rápido. Como usar correção ou completude para comprovar que uma certa fórmula não é derivável a partir de um certo conjunto de premissas. Em outras palavras, como fazer isso sem olhar para todas as derivações? Sem ter que determinar que não há nenhuma derivação que tenha raiz φ e hipóteses dentro do conjunto de premissas γ.